Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada Mais um dia, mais uma chance pra fazer minhoque ontem Vambora, né, galera, na busca aqui, mano Eu tô tentando sair dos 800 pontos, mano Parece que eu não dou conta mais, né, velho Parece que eu não sou capaz, né bota tão pouco, eu só quero pegar a challenge aqui, mano Pra ficar tranquilo, né Ó, oh. mas vambora, né Jogar tryhard hoje. Ah, mano, olha a foto que o Vieno usou no meu privado, galera, pra me alertar o trampo que eu tenho que fazer hoje, velho. Mano, da onde que você arrumou essa foto, Vieno? Pra quem não sabe, galera, esse aqui era eu 10 anos atrás, ó, em 2013 Olha eu na adolescência, mano Cabelinho curto, fonezinho Já jogava LOL aqui, tá? Comecei a jogar LOL aqui Magrinho, carcaça, tá mesmo, mano Só mudou o cabelinho curto mesmo a cara de... Ó, hoje é Django, hein, mano Ontem eu joguei bastante sup Hoje vamos dar mais foco pra Django até, até eu dar uma cansada, né Real... Hey, ah, ó, Gnar, Nunu Putz, tá forte já o time deles, hein, ó Grongos, yeah. mano Caramba, acho oh. que eu vou de grongos mesmo, né Pô, desse grongão. Nosso late game não é ruim, não, né, mano? Tem é Z. Z tá roubado. TF é bom, late game também, eu gosto, véi. É isso, vambora. Mano, eu acho que esse Nunu, velho, ele flasha nível 1 na base, tá ligado? Aí o flash x-tech dele vai estar tá up, ele vai pular essa parede nível 2. E como ele flashou nível 1, o flash dele vai voltar até rápido, sei lá, pra uma luta no Drake, tá ligado? Será que ele calculou tudo isso que eu pensei aqui, velho? Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, dito e feito, ó. Dito e feito. Eu cantei a bola. Eu cantei a bola, mano. Pro, pra lane. Tomou o gol. Gank porque isso aí? Ah lá, ele já pegou dois flash agora, tá ligado? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Tô chegando, tô chegando, velho. Se eu centro, que eu tô chegando, velho. Tô pelas áreas, né, mano. Beleza, o Nuno ganka, eu também ganko Dois flash e agora é dive. Vambora, fi. Eu sou nerdão, tô nem aí. Ganca bot aí, Nuno. Ganca bot aí. Pode gankar. E os caras querendo que eu invadisse o blue do cara, né? Tá ah, doido. Prefiro matar dois bobos aqui. Tirar o wave. Dar B. Farmar de cima pra baixo. E voltar bot, hein, mano. Esse é o plano. E ele apareceu no mid e morreu. Tá doidão ele. Tá doidão, tá doidão. Ele tá doidão, né? Ih, agora a bot dele ganha 2v2 sem precisar de mim? Pera aí, pera aí. Só deixa o um like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai... Oh, pega esse Bob. Um radinho. Yeah, yeah. De mim. Tá bom, flashou. Volta, volta que tem um Nunu. Volta que vai ter um Nunu. Volta que vai ter um Nunu. Nossa, que bola é essa, velho? Puxa não, puxa não, puxa não. Será a arena tem 8, se eu tiver eu morri, velho? Acho que eu morri igual. Falei que o cara zicou o game, mano. Ó, se eu fosse o Nunu eu ia startar out, hein, mano. Vamos ver. Dito e feito. Valeu, João Métis, obrigado pelo sub, fio. Tá aqui ele, mano, mas eu tô sem smite, hein, véi. Ah, pegou. Ó, utó, utó, ultou. pode juntar, bebê. Foda-se. Flasha, fião. Ainda vai morrer no R? Ai, quase, velho Esse mata era god, hein É Z tá roubado, hein, mano Mas também o cara já fechou 30 cedo, né Ixi, lá no top vai ser first tower pros caras, hein, velho Tô falando essa Oriana aqui, velho O cara joga direitinho, ó, mano O jogo vai ser difícil só por causa da Oriana, hein, velho Nossa, nem precisava do R, mano Que dano é esse que a gente tá dando, galera? Então Mano, não era pra nós cobrar esses parça aqui, não, velho Nossa, sobrou só um, mano Saiu barato, hein Dois Não importa a feira É dia de doideira e não de trabalhar Tuk. Nossa, o Nunu fez força da natureza Primeiro item, velho Por isso que eu não dei dano nele aquela hora Porno manso, certeza, velho Olha isso aqui, velho Faz só graça aí, doido. Faz só graça aí, zé. Não, relaxa, faz só brincadeira aí, pô. Meu Deus, zé. Não, fique em paz. Faz só brincadeira aí, velho. Pode ficar em paz. Ainda bem que nós fez aquele três gank gankbot, hein, galera. Senão esse Ez não ia estar tá pica desse jeito, véi. Eles estão lá, mano, fazendo, ó. Então não, só ardou. Não me deixe. Caralho, na última segunda deu flash, hein, véi. Foi no limite. Nice, ah, galerinha. Tá só o caldo, hein, véi. Bora altar tá isso aqui, foda-se. Valeu, viu, Cavar. Obrigadão pelo sub, fião É over isso aqui, mano. Mas se der pra ele levar, levou. Vamos ver. Só sai, amigão. Voidzinha, crocante. Isso aqui, vambora. Isso aqui. Corre, corre, corre, corre, corre. Tem que matar esse cara aqui, velho. Anjos cantam Eu sei. Vai, M que eu gosto assim. Ai, Gnorzão vai pra onde, hein, Pit? Bom pra dar o roam, né? Bonequinho bom pra dar o roam, filho. Acho que é isso, hein Salve, Marquinhos. Salve. Kromos. Toma. Também não Esperava isso de mim Tá ruim isso aqui, hein, galera Tá ruim demais, galera Tá querendo trollar, mano Nossa senhora Deixa eu morrer não, por favor Mas matou, tá valendo Um salve, viu, papai Valeu pelo... Pelo resub com nós, senhor. Não vai vir, não, corno. Não vai vir, não, Nunu. Era dois dias de folga? O que, que é isso? É CLT? Dois dias de folga agora? Não é possível, hein? Vem cá. E o barão aqui, galera? A gente deixou ele quieto ele. E aqui o Barão aqui, galera. Aqui, minha família! Já que o dele só libera dia 29, eu vou largar meu Prime Que liberou agora. Tá salvado. Valeu, filho. filhão. É nóis, morri também. Obrigado, viu, Lucas? Valeu pelos 11 meses, meu lindo. Mano, era só fazer a porra do Baron, mano. Por que a gente não fez Baron, velho? Caralho, que agonia, velho. Morri. Ai, se eu consigo eu matava ela, velho Galera, por incrível que pareça, mano Esse jogo nós não ganhamos ele mais, mano Bota fé Obrigado, viu, valeu pelos seis meses aí, ó Bom, tiramos o bar e levamos o inibe, né Agora é lutar Drake Aí, meu time parou de trollar, mano, que bom Não é só fazer o dragão não, galera? Ai, tá chato, hein, mano. Tô jogando um league, velho. Morri. Ziquei. Ajuda eu! Tem que virar neles, mano. Eu tô sem... Aliás, meu smite voltou, tô... Caralho, velho. Que porra é essa, mano? É... Eu... usando atrás, eu tenho saudade... eu consigo lembrar Velho eu Jovem sonhado Yeah Ah, isso galera Tiramos o barão deles, peguei o Dragão Foi só um deslize Vou ter Flash pra próxima luta agora Vontade de fazer um rabadão e foda-se, saca? Gostou, né, k Toma Bom dia, Marquinhos. Boa. Dá feio, mas, mas tá bom. Pegou. Tá bom, gastou o time, minha Oriana. Bate na massa, família. Que eu tô todo cagado. Ih! Yeah. Meu Deus, não vai ser GG, que merda, velho. A base eles vai cair, mano, se não der B. E eles vai querer ebaram, ó, mano, ó. Conheça a peça. Ó, ó, tá caindo, mano. Procura o Nunu ali, mano. É nosso. Poucas ideias. Vai dar 200... Mano, acho que eu dou uns 1.500, 1.600 no total no R. E meu AP tá meia, meia, meia, meia. Então, Vambora. Minhas minha zonas. Nossa, eu dei muito dano lá na backline na hora que eu otei, véi. Vá lua. Dei só. GG, galera. Bem jogado, hein. Jogamos muito clean no hard game, véi. Morreu. Nice, hein, véi. Primeira do dia, dragão potente, mano. Cara, olha que potência, né, mano? Tem dessas às vezes, né, mano? Olha o dano da galera, mano. Olha o dano do EZ. Nossa.